O viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, já, já, já. Vai aqui já. já Já, já, já. Vai trabalhar de novo. vai já. vai oh Tô yeah. oh, yeah.